Então, fala galera Aircraft Bom, episódio 28 de Outlast, achei que era o último, mas não era, acabou ficando um episódio um pouco curto. Eu li alguns documentos, vou ler uma estratégia e deu, só isso mesmo. <risos> Esse episódio aqui é bem rapidinho. Esse episódio foi gravado diferente dos outros, foi gravado dia 12, numa sexta, faltando uma semana para The Last of Us Part 2 ser lançado. Eu vou deixar o calendário da próxima semana aí. Eu não vou falar agora porque eu simplesmente ainda não planejei tudo da próxima semana. Então eu vou falar, eu vou mostrar o calendário aí, quando eu já tiver planejado. E é isso, vocês podem ver que sexta-feira não é o vídeo de Outlast, porque eu vou dar uma parada com Outlast, porque eu vou ter The Last of Us Part 2 em mãos. Então Outlast vai voltar assim que eu terminar The Last of Us Part 2, ok? É nós. Bom, então aí, fiquem com o vídeo aí, vai passar a intro depois do vídeo, é nós. Valeu, falou, foi, tchau! Ah, tá. Eu voltei daqui. Ok. Eu acho que essa vai ser o a último a última episódio. O que eu tenho que fazer? Eu esqueci de ver. Ah, desliga a válvula do reservatório de ok. O louco? Billy? Será que é o Billy? Deixa eu ver que tem uma nota. Vai dizer se é o Billy ou não. Billy Hope. <risos> Billy Esperança. Dos relatórios de paciente do Billy, ele tinha 23 anos de idade. Parece ter pelo menos 50 anos sofrendo em uma dura caminhada cheia de dor, pelo que posso ver. Matá-lo seria um ato de bondade. Às vezes, né? Não sei se esse é o caso, talvez seja, mas não. Ok, eu não achei isso, né? Ô, Tarré, que tem um cara aqui. O que você tá fazendo aqui, velho? Tá. Antes de desligar a coisa, eu vou... Oxi, mano, tem muito lugar pra ir. Essa música Suporte vital Estes são os pulmões do Billy Ho Seu fígado, seu suporte de vida Uma máquina do tamanho de um estádio de futebol Para manter um lonático vivo Que se Vou quebrar tudo Ele tem que morrer Ah tá, então aqui é o suporte vital Não, não, não, não, não, calma eu pensei que eu tava indo pro lado errado eu Quero ir pro lado errado Aqui é o suporte vital, não, não Ali é onde eu tenho que ir eu achava que o suporte vital era isso aqui, ó, Eu teria que desligar isso aqui. Tem um documento aqui, não vou pegar. Documentos. Preocações na câmera de motor morfogênico. Sistemas psiquiátricos Markov. Programa de manutenção da câmera de motor morfogênico. Para evitar danos ao paciente, os sistemas vitais da cápsula do motor morfogênico exigem uma inspeção diária. Sistema Vital 1. O perfluorocarbono. Calma aí! O perfluorocarbono oxigenado enriquecido do reservatório de fluido de suporte à vida deve ser continuamente injetado e substituído ao longo do tratamento do paciente. Note que o PO. PO deve ser perfluorido carbono oxigenado. Eu acho que é isso. Note que o PO também injeta anestesia e qualquer interrupção no seu suprimento causará dor suficiente ao paciente chegando ao ponto de uma potência para potencial parada do experimento. OK. Sistema vital 2. O fornecimento elétrico é feito e assegurado pelo gerador subterrâneo. O abastecimento correto e a manutenção do gerador subterrâneo devem ser confirmados a cada hora. Sistema vital 3. No caso de uma perda catastrófica do sistema vital dos sistemas vitais 1 e 2, o sistema vital de, sigo o sistema de segurança da cápsula de sobrevivência se ativará para manter as funções mínimas de suporte à vida até a chegada dos técnicos. Desativar o sistema de segurança restaurará resultará na morte imediata do paciente. OK, então provavelmente vou ter que, des que desativar os três sistemas, porque eu vou ter que desativar o 1, o 2 e o 3 vai ativar automaticamente. Então vou ter que desativar os três provavelmente. Putz, sério? Que eu acho que isso aqui não vai ser o final? O sistema de segurança não está ativado e não pode ser desligado. Meu Deus, estou baixo! Não pode carregar mais baterias. Isso aqui não abre. Provavelmente aqui vai ser onde eu vou ter que fugir. Porque provavelmente o All -Rider vai vir. não é possível que ele não venha. Eu vou mexer com o Rider, velho. Ok, tem uma válvula. Mas aqui tem uma sala. Vamos entrar na sala? Ah, ela tá aberta. Não parecia, parecia que tinha uma porta. Document. Documentos. O Prometeu Moderno. Do pessoal de registros do Dr. Wernick. Frankenstein, ou O Prometeu Moderno. Por Mary Shelley. Publicado anonimamente em 1818. Capítulo 4: Extrato. Aprenda comigo, se não pelos meus preceitos, pelo menos por, um meu, por meu exemplo. O quão é perigoso adquirir conhecimento, e quão mais difícil e mais feliz é o homem modesto do que aquele que aspira tornar-se maior do que sua natureza permite. Boa dica aí. Ah, eu achei que você quer alguma coisa para pegar, um giz amarelo. Tá lá, deixa então. Se passou, ele afastou a gente e um dia acreditou.